Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje quero falar com vocês sobre Inter, está enviando notificação para os clientes virarem Inter One e Inter Black sem investimentos, no meu caso, Inter One, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, amanheceu aqui meu e-mail, uma caixa de e-mail falando que é, eu virei Interone e eu não tenho investimento com ele, R$ reais referente àquela campanha do Interweek que eu fiz para poder bater a meta com vocês ao vivo, vocês me acompanharam na live. Né? E aí eu recebi essa notificação no meu e-mail, eu quero mostrar para vocês. Veja, agora você é cliente Interone. Leandro, você é oficialmente um cliente Interone, pode comemorar. Isso quer dizer que... A partir de agora, a sua conta passa a ter mais benefícios e o nosso relacionamento. Vai ficar cada vez mais próximo. Então, vamos repassar tudo o que já é disponível para você. Veja, seu Advisor poderá te auxiliar, é como se fosse um consultor, tá? É, te auxiliar nas, nas demandas relacionadas à sua conta. Ele é o seu concierge de compras no Inter Shop e pode também te assessorar em outros serviços financeiros, como empréstimo, seguro, cartões, entre outros. Sempre que precisar, é só chamar. Para quem já investe, pode contar com assessoria, é um grande diferencial para diversificar a, a carteira com as melhores recomendações. E quem está pensando em começar com investimentos agora, e é essencial ao que alguém que entende do assunto, para acompanhar de perto e direcionar o que faz sentido para o seu momento atual. Aqui no InterOne você tem esse profissional à sua disposição. Aproveite ao máximo para se rentabilizar ainda mais. Você que já possui o cartão Mastercard Black, no caso eles perceberam que eu já tenho Black, né? mas o InterOne a versão é Platinum, tá? Então eu virei InterOne com o Black, ok? Benefício ainda que é o InterOne oferece, sabe que ele te proporciona muitas experiências incríveis, né? Com ele você tem em mãos e é possível acessar mais de mil salas VIPs nos principais aeroportos do Brasil e no mundo. Além disso, ele inclui serviços exclusivos na hora de viajar, fazer compras e acumular pontos no programa Mastercard Surpreenda. E claro, o nosso cashback de 1% sobre o valor da fatura do cartão. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br.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 mais dinheiro volta para sua conta no fim do mês. Até aqui as coisas boas, hein Leandro? Show, né? E tem muito mais ainda novidade. Uma área exclusiva dentro do Super App, com uma seleção especial, serviço e condições exclusiva para quem é cliente Interone. Ah, por lá você poderá acionar o seu Advisor a qualquer momento, olha só. Então ele mostra nesse videozinho como que funciona o aplicativo através do Interadvisor né? Agora é só aproveitar a área exclusiva e aproveitar os benefícios do InterOne. E outros membros do canal também estão recebendo essa informação. Veja, agora você é InterBlack, pode comemorar. Isso quer dizer que a partir de agora sua conta passa a ter benefícios e nosso relacionamento vai ficar cada vez mais exclusivo. Então, os clientes InterBlack estão recebendo este material e quem é InterOne, este outro material. Eu queria ter recebido convite para o InterBlack. Né? O Inter Black o acesso é ilimitado à sala vip do lounge aqui, o titular e os adicionais são quatro adicionais para o Inter Black e mais o titular sem pagar anuidade e ilimitado. Já o Inter One são seis acessos à sala vip do lounge que não tem é, convidado e também adicionais, né? Quem tem adicionais eles usam o mesmo é, acesso dos seis que tem o cliente Inter One, tá? Mas o interessante é que eu virei Inter One por relacionamento mesmo, né? Então, devido ao meu tempo de histórico com o banco, a forma que eu trabalho com o Inter, eu virei Inter One. E os outros membros talvez usam, usem bastante a conta, tem algum tipo de investimento, 30 mil, 50 mil, 100 mil, viraram, viraram Inter Black. Eu virei Inter One, com 4 mil de investimento. De novo, falo para vocês, referente ao Inter Week. E alguns membros que tinham 50 mil, 20 mil, 30 mil viraram Inter Black e outros não tem nada, também viraram o Inter Black, tá? Então, quis fazer essa chamada para vocês, e caso vocês recebam esse convite, você não vai pagar nada por isso, é apenas um consultor que vai atender a sua conta caso precise, por exemplo, aumento de limite, é, situação do cartão, situação de seguros, consórcios, entre outros, o Inter o gerente pode ajudar você neste caso, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então,